A onda do momento agora é o vídeo que o Pentágono expôs para o mundo inteiro que foi filmado um OVNI Supondo que essas imagens que estão vendo agora seja realmente de um OVNI O que vem a ser OVNI? Objeto voador não identificado Vamos melhorar Supondo que essa imagem que você está vendo aí agora seja de um objeto extraterrestre de algum ser de outro planeta que estava passando por aqui pelo nosso espaço aéreo. Essa é a reação que algum de vocês tem quando vê esse vídeo. Nossa, eu acho que é, não, não, não, não, não, tá aparecendo, olha ali, tá meio disco, né, pô, parece que é um disco, tá tá virando, tá virando, e ela rodou, rodou, rodou Ah não, com certeza, com certeza é uma espaçonave, é sim, eu tenho certeza absoluta, até que enfim, apareceram, até que enfim, realmente existe vida em outro planeta Agora, analisem essa situação e me responda qual a diferença? E olha lá, o vizinho tá com um carro novo, que carro é aquele? Ah, eu vou lá ver. Caraca, que luz de maneira. Ele está contornando. É azul, é azul. Caraca, que carro show. De que país é esse carro? Eu não conheço. Não estou conseguindo compreender. Você conseguiu entender que carro é esse? Eu estou tentando ver, mas não estou conseguindo ver que carro é esse. Acho é interessante. Ah lá, vermelho, legal. Será que o seu vizinho se sentiria constrangido se visse você fazendo isso sobre um carro dele, um carro que ele importou lá do Japão e você nunca viu e não conhece o carro que o vizinho está dirigindo por ser um carro novo e diferente aos seus olhos? Assim também se sente qualquer ser de outro planeta que por um acaso passe aqui pelo nosso planeta e veja que tem um monte de bobo olhando para cima e olha lá, olha lá que carro é aquele, olha lá que avião, que pontinho é aquele. É assim que ele se sente, constrangidos, por observar que um planeta que teve a presença do Criador do Universo, ainda se comporta como seres das cavernas, que não consegue nem entender que se estiver passando, nem que fosse, uma nave extraterrestre, uma nave de fora do nosso planeta, nem que fosse, ainda assim, seria apenas uma nave de um vizinho nosso, que está apenas passando pelo nosso espaço aéreo. O dia que você parar de constranger o seu vizinho, ele pode até conversar com você, ele pode até chegar até você para trocar uma ideia. Até lá, nós aqui, vamos ser tratados como meros neandertais.